Aí galera, será que foi um sinal essa de que caiu aí no insane.gg? Porque eu vou mandar real pra vocês. Eu tô pensando em ir atrás e tentar negociar uma faca dessa. Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo onde a gente tenta multiplicar as nossas skins do CSGO Às vezes eu venho abrir caixa, às vezes eu venho no Crash Roleta E hoje eu tô aqui no Insane.gg e eu comprei algumas skins de 10 dólares Eu comprei 11 skins de 10 dólares, então deu um pouquinho mais de 100 dólares que eu tenho em grana no site E a gente vai tentar fazer uma dessas skins de 10 dólares, voar, voar, se transformar Em um skin muito mais cara, usando o game do Crash aí no Insane Então vem comigo, vamos aqui Bora lá começar então tô aqui já com as skins cada uma de 10 dólares só um detalhe que na verdade ela cria uma irmã gêmea da primeira vez que você deposita no Insane né então se a gente conseguir evoluir ela 15 games ela se torna nossa essa skin e ó já tá dando aqui um indicador acima de dois mano o negócio hoje tá bruto em agora há pouco crashou em 6.6 olha como que ele vai já passou de 6.6 mano mais alto do que esse último é o negócio tá insano velho crashou em 19x mano O na moral depois dessa tem que dar pelo menos um 2x aí, né? Vai, vamos arriscar a primeira skinzinha. Mas o insano mesmo seria pegar uma dessas skins de 10 dólares e esperar um 5x ou um 10x, mano. Pra transformar ela em 100 dólares de uma vez só. Putz, crachou em 1.5, beleza? Acho pouco provável agora crachar abaixo dos dois. Acho que agora vai, acho que agora vai 2 xzinho, será? tá lá, acho que vai até mais, velho, acho que vai até uns 3, passou de 3, vai muito além de 3, tem gente no game, do cara saiu em 4.3, crashou 4.8, antes de continuar, porque agora eu acho que vai crashar abaixo, eu quero colar no meu perfil e abrir, ó, oh, crashou em 1.0, eu quero abrir uma caixinha aqui do meu perfil basicamente eu ganhei por evoluir né, mano, essas caixas bônus são muito legais compensa muito entrar no Insane, por todo esse sistema aí de recompensas que ele tem o link tá na descrição, tá, guys Peguei uma Pepe bison Fala que ela custa bastante. Três olhinhos, tá bom. Bora tentar um 5, mano. 5X? Chama do 5X. Eu quero acertar um 10X. Acho que seria épico. Mas vamos ver se vem num 5, vai. Bora. Tá crescendo bem. Crashou em 1.4. Dois e meio Ai, crachou Eu vou arriscar esse de 20 dolinho, mano Na verdade, 40, né? Porque são dois Vamos, fi Chama no 5. Ó, tá virando item bom Não vou tirar antes da hora, cara Ó, já, já chegou em faca Beleza, luva Passou do 2x Facas Vai, continua, continua Caraca, adesivo caro Alpes e move Vai começar a dar as faquinhas mais top Continua, mano Passou do quatro Tem que chegar no cinco diga print string é isso. 5X saiu. Não virou uma faca. Achei que virou uma faca. Virou essa AWP Wide Fire. Beleza, beleza. Até onde que vai? Mano, se eu tivesse confiado no 10, ia dar, velho. Caraca, dava pra ter deixado no 10, mano. Ó, crashou em 10.89. Eu vou tentar perseguir o 10x, mano. Mas eu vou com uma skin mais barata. Deixar a Alp Widefire quietinha ali por enquanto. Não é fácil, bicho. É muito difícil chegar em 10. Crashou. Crashou duas vezes em número baixo: 1.29 e 1.38. Tô confiante de jogar a Alpzinha Wide Fire ali eu achei, mano. Mas eu coloquei uma no 10x aqui pra tentar. Vai que rola. Já deu 10x uma vez aqui na sequência. É difícil de dar de novo, mano. Bom que eu não desperdicei a Alpzinha ali, mano. Essa Alp num 2x ou num 3x ia já se transformar numa faca irada, mano. Eu vou confiar num 2x agora. e foram três vezes sequências bem baixinhas. Ó, se liga o que é que tá virando ali, mano. Ursos, Nomad, M9 já Agora passou uma luvinha Eu quero uma faca Faca é insana Vem Beleza Noma de Casey Hard Isso era um sinal? Isso era um sinal para eu comprar uma noma de bandeira Pro meu inventário E olha onde vai Podia ter deixado no 3X, velho foi que foi que foi bonito, mano Olha só, cara Nossa vacilei. Podia ter deixado no 10x essa, essa bodega Não, não podia, não Traxou no 5.8, beleza Aí, galera Será que foi um sinal essa nômade que caiu aí no Insane.gg? Porque eu vou mandar real pra vocês Eu tô pensando em ir atrás e tentar negociar uma faca 10 Eu já fiz vídeo aqui no passado no canal falando pra vocês a minha vontade de ter uma segunda Blue gen. Essa seria uma das escolhas Eu já negociei uma faca dessa aqui no passado A outra... Outra escolha, porém, seria uma Skeleton Bull Também o melhor pattern aí do mundo. Eu tenho um contato com o cara que tem essa faca aqui com o menor float que foi dropada já. Ele me falou o preço uma época lá, eu dei uma assustada. Mas, claro, faz muito tempo que ele pegou a skin e não vendeu. Então, agora pode ser que ele abaixe um pouco. Uma oferta boa, pode ser que leve essa faca pra casa. Mas, ó, difícil de escolher, hein, mano? Entre a Skeleton, ela tem essa animação muito louca, né, cara? Só que ela não tem a parte de trás azul, que eu tô tentando ver aqui. É, ela não tem a parte de trás azul mano. Enquanto que a Noma tem cara, nossa, acho que essa é uma diferença da Noma e a Noma é um pouco mais barata, sei lá, velho, talvez seja um sinal para eu não gastar tanta grana em skins, mano. Mas e aí, o que, que vocês acham? Deixa nos comentários qual das duas facas você acha que eu deveria tentar comprar pro meu inventário do CS:GO. E se você colar no ensino porque é um site realmente muito bom, não esquece de usar o código LOGIN para você garantir aí o primeiro depósito com 100% de bônus e todos os futuros depósitos tem 30% também. O site funciona legalzinho, tá galera? Não dá para você apenas retirar skins da você também tirar a grana, como eu já fiz aqui no passado, ó, retirando o SD Tether, que é dinheiro real, criptomoeda. E você pode depositar com diversas opções aí, inclusive o Pix, as skins do CSGO, as cripto e tudo mais, né? só você usar sempre o código Lugain pra você continuar garantindo os 30% de bônus nos futuros depósitos. então junto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Não esquece de esmagar o like. É nóis, galera. Falou!